Tomar processo de a gente tava tá fudido. Você tava tá fudido, mas ia pra mídia pra caralho. <risos> o mundo ia saber, tá ligado? Pai, a gente não ia ter mais nada nessa vida hoje. Mas... Glorificados sejam meus olhos vermelhos marchando no sol quente do centro da cidade. Glorificado sejam os traficantes que me vendem pequenos pedacinhos de felicidade. Glorificado seja o samba que soa baixinho meu rádio. E o seu som ecoa entre três ou quatro doses de uísque e tragadas de cigarro barato. Glorificado seja os seus seios, luz, grandes e rosados Glorificada seja a sua boca, consumidora de drogas, cigarros e caralhos. Glorificado seja o teu medo, medo do amor, da morte e do desconhecido. Glorificada seja tu medrosa, pois a morte é inevitável. Glorificada seja a maconha, o ácido e todas as outras substâncias ilícitas. Glorificado seja o Deus patriarcal, que outrora nos afastaram das substâncias ilícitas. Glorificada seja a morte. Glorificada seja a morte em noitadas de overdose em leitos cancerígenos. Glorificada seja a morte porque ela nos faz querer viver. Glorificada seja a vida, seja na África Miserável ou na América Cubesa. Glorificada seja a vida, envolta no manto do sepulcro da morte. Glorificada seja. Glorificada seja a morte. Glorificada seja, glorificada seja a morte